Mensagem Fernando Pessoa Narrado por Vítor Carvalho Primeira parte Brasão Bellum sine bello 1. Hum. Os Campos Primeiro O dos Castelos A Europa jaz, posta nos cotovelos De Oriente ao Ocidente jaz, fitando e toldo-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Segundo, o das quinas. Os deuses vendem quando dão, compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Basta quem basta o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e, filho, o ungiu. 2. Os Castelos Primeiro, Ulisses O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Segundo, viriato. Se a alma que sente e faz conhece, só porque lembra o que esqueceu: vivemos, raça, porque houvesse, memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou, ou tu, ou o de que eras haste. Assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada. É já o ir a haver o dia, na manhã, confuso nada. Terceiro, o Conde Dom Henrique. Todo o começo é involuntário. Deus é o agente. O herói se si assiste, vário e inconsciente. À espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a. E fez-se. Quarto. Dona Tareja. As nações todas são mistérios. Cada uma é todo o mundo a sós. Oh mãe de reis e avó de impérios, Vela por nós. Teu seio Augusto amamentou com bruta e natural certeza O que, imprevisto, Deus fadou por ele reza. Dê tua pressa outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu. Mas tudo vivo é eterno infante, onde estás e não há o dia. No antigo seio, vigilante, de novo o cria. Quinto Dom Afonso Henriques: Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa, dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que, errada, novos infiéis vençam, a bênção como a espada, a espada como bênção Sexto, Dom Dinis Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver e ouve um silêncio murmur consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Sétimo 1 um. D. João I O homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra é espreita. Mestre, sem o saber, do templo que Portugal foi feito ser, que houvesse a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na área da nossa alma interna, a que repele, eterna chama, a sombra eterna. Sétimo, dois, Dona filipa de Lencastre. Que enigma havia em teu seio, que só gênios concebia. Que arcanjo os teus sonhos veio, velar, maternos, um dia. volva nós teu rosto sério, princesa do santo grau. Humano ventre do império. Madrinha de Portugal. 3. Asquinas. 1. Dom Duarte, rei de Portugal. Meu dever fez-me como Deus, ao mundo. A regra de ser rei almou o meu ser em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza, tal vivi, cumpri contra o destino o meu dever. Inutilmente não, porque o cumpri. Segunda, Dom Fernando, Infante de Portugal Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Sacrou-me seu em honra e em desgraça, Às horas em que um frio vento passa, Por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me, A fronte com o olhar. E esta febre de além, que me consome, e este querer grandeza são seu nome, dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venho o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Terceira, Dom Pedro, Regente de Portugal Claro em pensar, e claro no sentir, é claro no querer, indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter, dúplice dono, sem me dividir, de dever e de ser. Não me podia a sorte dar guarida, por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri a vida, calmo, sob mudos céus, fiel à palavra dada e à ideia tida, tudo mais é com Deus. Quarta, Dom João, Infante de Portugal Não fui alguém, minha alma estava estreita, Entre tão grandes almas minhas pares, Inutilmente eleita, Virgemente parada. Porque é do português, pai de amplos mares, Querer poder só isto, O inteiro mar, ou a orla vã desfeita, o todo ou o seu nada. Quinta, Dom Sebastião, Rei de Portugal Louco, sim louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá? Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem, com o que nela ia sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. 4. A Coroa Nuna Álvares Pereira Que auréola de cerca é a espada que volteando faz que o araldo perca seu azul negro e brando, mas que espada é que, erguida, faz esse halo no céu? É Excalibur, a ungida, que o rei Artur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser. Erga a luz da tua espada, para a estrada se ver. 5. O Timbre A Cabeça do Grifo, o Infante do Henrique Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, O único imperador que tem, de veras, O globo-mundo em sua mão. O Maza do Grifo, D. João II Braços cruzados, fita além do mar, parece em promontório uma alta serra, o Limite da terra a dominar, O mar que possa haver além da terra. Seu formidável vulto solitário, Enche de estar presente o mar e o céu e parece temer o mundo vário que ele abra os braços e lhe rasga o véu. A Outra Asa do Grifo Afonso de Albuquerque De pé, sobre os países conquistados, desce os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte. Não pensa em vida ou morte, tão poderoso que não quer o quanto pode que o querer tanto calcar mais do que o submisso mundo sob o seu passo fundo. Três impérios do chão lhe a sorte apanha. Criou-os como quem desdenha. Segunda parte. Mar Português. Possessio Maris. 1. Um, o Infante. Deus quer... O homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não se separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. 2. Horizonte O mar anterior a nós, teus medos, tinham um coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a serração, as tormentas passadas e o mistério abriam flor o longe e o sul sidéreo, esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa. Quando a nau se aproxima, ergue-se em costa, em árvores onde longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores. E, no desembarcar, há aves, flores, onde era só, de longe, a abstrata linha. O sonho é ver as formas invisíveis, da distância imprecisa e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. 3. Padrão O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Arial Moreno, e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. 4. O mostrengo O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes. Voou três vezes a chiar e disse, Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo. E o homem do leme disse tremendo, El rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, Que moro onde nunca ninguém me visse, E escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, o rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, Três vezes ao leme as repreendeu, e disse, no fim de tremer três vezes, a o leme, sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o um mostrengo, que me alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, de al rei, dom João II. 5. Epitáfio de Bartolomeu Dias Jás aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo. Já ninguém o tema. Atlas mostra alto mundo no seu ombro. 6. Os colombos Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que, no nosso encontrar, foi achado ou não achado, Segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. E por isso a sua glória é justa a auréola dada, por uma luz emprestada. 7. Ocidente Com duas mãos, o ato e o destino, desvendamos. No mesmo gesto, ao céu, uma... Ergo o facho trêmulo e divino, E a outra afasta o véu. Fosse a hora que a ver ou a que havia, A mão que ao Ocidente o véu rasgou, Foi a alma, a ciência e o corpo a ousadia Da mão que desvendou. Fosse caso, ou vontade, ou temporal, A mão que ergueu o faz que luziu, Foi Deus a alma e o corpo Portugal Da mão que o conduziu. 8 Fernando Magalhães No vale clareia uma fogueira, Uma dança sacode a terra inteira, E sombras disformes e descompostas, Em clarões negros do vale, vão Subitamente pelas encostas, Indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que a noite aterra? São os titãs, os filhos da terra, Que dançam da morte do marinheiro que quis singir o um materno vulto. Singilo, dos homens, o primeiro. Na praia longe, por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma ousada do morto ainda comanda a armada. Pulso sem corpo ao lema guiar, as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem, e dançam na solidão e sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. 9. Ascensão de Vasco da Gama Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra, e pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus, surge um silêncio, e vai da névoa onde os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam-no, ao dourar, os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta calha. E em êxtase vê, à luz de mil trovões, o céu abrir o abismo a alma do argonauta. 10. Mar Português Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. 11. A Última Nau Levando a bordo o El-Rei Dom Sebastião e erguendo como um nome alto pendão do Império, foi-se a última nau. Ao sol asiago, erma, e entre choros de ânsia e de pressago mistério. Não voltou mais. Aquilha indescoberta portou. Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baço, que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao um sol em mim e a névoa finda, a mesma e trazes o pendão ainda do império. 12. Presse, Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Resta nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa. Terceira parte. O encoberto. Pax in excelsis. 1. Um, os símbolos 1. Dom Sebastião Esperai, caí no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa, em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei segundo o quinto império triste de quem vive em casa contente com o seu lar sem que um sonho no erguer de asa faça até mais roubo a brasa da lareira a abandonar triste de quem é feliz vive porque a vida dura nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz ter por vida a sepultura eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se tomem pela visão que a alma tem. E assim, passados os quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro, do dia claro, que no atro da Irma Noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa. Os quatro se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade, que morreu, Dom Sebastião Terceiro O Desejado Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazas, remoto, sente-te sonhado e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem, galás compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo a Eucaristia Nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal, Que sua luz ao mundo dividido, Revela o santo grau. Quarto, as Ilhas Afortunadas Que voz vem no som das ondas Que não é a voz do mar, É a voz de alguém que nos fala, Mas que, se escutamos, cala, Por ter havido escutar. E só se, meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos, que ela nos diz a esperança a que, como uma criança, dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando. Mas, se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. Quinto, o encoberto. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? Na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz, que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. 2. Os avisos. Primeiro, o Bandarra Sonhava, anónimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o Universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi, não português, mas Portugal. Segundo, António Vieira o céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge pronúncio claro do luar, El rei Dom Sebastião. Mas não, não é luar. É luz do etéreo. É um dia e, no céu amplo de desejo, a madrugada irreal é do quinto império, doira as margens do tejo. Terceiro Escrevo meu livro à beira mágoa, meu coração não tem que ter, tenho meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Só de sentir e de pensar, meus dias vácuos enchidoura. doura, mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo a nova terra e os novos céus? Quando virás ao encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade, quando? Quando, meu sonho e meu senhor. três Os tempos. Primeiro. Noite. A nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, de, na fé e na lei, da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo, volveu do fim profundo, do mar ignoto à pátria, por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro é el-rei rogou licença de os buscar, e el-rei negou. Como a um cativo, o homem a passar, os servos do solar, e quando vem vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade. E com eles de nós se foi, o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los, desta vil, nossa prisão servil. É a busca de quem somos, na distância de nós. E, em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus... Não dá licença que partamos. Segundo. Tormenta. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue. Nós, Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos suergue. O desejar poder crer. Isto e o mistério de que a noite é o fausto. Mas súbito, onde o vento ruge. O relâmpago, farol de Deus, um austo. Brilha e o mar escuro estruz. Terceiro calma. Que costa é que as ondas contam e se não podem encontrar? Por mais naus que haja no mar? O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo? Este som de o um mar praiar onde é que está existindo? Ilha próxima e remota que nos ouvidos persiste? Para a vista não existe. Que nau que armada, que frota Pode encontrar o caminho À praia onde o mar insiste, Se à vista o mar é sozinho. Haverá rasgões no espaço Que deem para o outro lado E que, um deles encontrado, Aqui, onde há só sargaço, Surja uma ilha velada, O país afortunado, que guardou o rei desterrado em sua vida encantada. Quarto Antemanhã O monstrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia, do novo dia sem acabar, e disse quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo nem o terceiro quer desvendar. E o som na treva de ele rodar Faz mal o sono, triste o sonhar. Rodou -o e foi-se, monstrengo um servo, que seu senhor veio aqui buscar, que veio aqui seu senhor chamar, chamar aquele que está dormindo e foi outrora senhor do mar. Quinto Nevoeiro Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Defino com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato o encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó oh Portugal, hoje és novoeiro, é hora. Valeta Frates